Oi pessoal, eu sou o professor Edson do Departamento de Engenharia Química da URGS e hoje vocês vão conhecer comigo um pouco mais sobre o curso. Bora lá! A engenharia química trabalha com matérias-primas vindas da natureza, tanto de origem mineral, como por exemplo, o petróleo e minérios, quanto de origem animal e vegetal. Essas matérias-primas precisam ser transformadas antes de chegarem ao consumidor final. E para deixar essas matérias-primas com suas propriedades dentro dos padrões, é necessário transformá-las através de processos industriais. É aí que entra o trabalho do engenheiro químico. A indústria química realiza transformações em grandes escalas nas matérias-primas, e o engenheiro químico é o profissional que vai atuar no projeto, operação, produção, segurança e controle de qualidade desse ramo industrial. O curso de Engenharia Química da UFRGS tem duração de 5 anos, e nesse tempo o aluno tem a possibilidade de fazer iniciação científica em laboratórios de pesquisa, participar da empresa Júnior, a catalisa, realizar estágios em empresas da área e receber suporte a propostas de inovação e empreendedorismo. Além disso, a URGS conta com inúmeros cursos e atividades complementares. O engenheiro químico pode trabalhar em empresas do ramo químico e petroquímico, e produtos agroindustriais de alimentos, farmacêutico, ambiental e de consultoria. O salário médio é entre R$ 4.000 e R$ reais. Uma das partes mais interessantes sobre o nosso curso é o trabalho nos laboratórios de pesquisa. Eu vou contar um pouco sobre cada um deles para vocês. O Labio desenvolve pesquisas na área de processos de fermentação, como por exemplo o aproveitamento de resíduos industriais da produção de alimentos. O LASOP desenvolve pesquisas envolvendo o tratamento de efluentes industriais com o objetivo de reduzir os impactos ambientais das águas contaminadas. O LATEPA estuda tecnologias inovadoras para produzir alimentos e reduzir o impacto ambiental do processo industrial e novos ingredientes naturais para os alimentos. O PROCAT desenvolve processos para obter produtos a partir de matérias-primas alternativas ao petróleo, além de estudos envolvendo energia limpa e renovável, captura de gás carbônico e produção de hidrogênio. O LACEN realiza pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de processos de separação com membranas, com o objetivo de melhorar os processos existentes, com impacto positivo no meio ambiente. O LATEN foque em pesquisas que buscam encontrar alternativas ao plástico proveniente de fontes não renováveis, com aplicação em curativos, embalagens ativas e inteligentes. O NAPSIG usa simulações computacionais no desenvolvimento de novos nanomateriais e estuda suas aplicações tecnológicas como o desenvolvimento de novos materiais e armazenamento e geração de energia. E agora, para terminar, nós vamos dar a palavra para os nossos alunos, e ex-alunos. Espero que tenham curtido. Olá, meu nome é Elisa Lopes, me formei em Engenharia Química em 2006 pela URGS. Em 2011 eu me mudei para o Canadá, sou reconhecida engenheira aqui e trabalhei também aqui em várias áreas, tudo isso por causa da grande diversidade de disciplina dos professores que são extremamente qualificados e que te dão uma excelente base para trabalhar, não importa em que lugar do mundo, como engenheiro. E aí galera, meu nome é André. Eu entrei na, no curso da Engenharia Química em 2011 e no início não sabia muito bem o que, que o curso tinha a oferecer, as áreas de atuação. Acabei estagiando na indústria de alimentos e trabalho lá desde então. E para mim é muito interessante no dia a dia poder usar toda a base técnica do curso numa área tão interessante quanto é a área dos alimentos. Olá, eu sou a Sara, tenho 21 anos, faço engenharia química na URGS e sou atual presidente da Catalisa. A Catalisa é uma empresa formada e administrada por estudantes de engenharia da URGS que oferece serviços de consultoria em engenharia química para indústrias do país inteiro. Oi, meu nome é Carolina Ferreira, tenho 19 anos e estudo engenharia química. Na Catalisa não é preciso chegar com experiência. É lá mesmo que vamos desenvolver o nosso lado profissional. Quer conhecer mais sobre a Catalisa? Entre no nosso site www.catalisajunior.com.br. Em Engenharia Química você pode participar de muitas aulas práticas, tanto em laboratórios de Física quanto de Química. Isso auxilia a alinhar o conhecimento prático com o teórico. Você pode estar fazendo parte de uma empresa Júnior, onde desde o teu curso, tu vai estar tendo contato com indústrias, com empresas, tu vai cada vez mais se apaixonar pela Engenharia Química. Você pode aplicar seus conhecimentos obtidos em aulas práticas e aprender muito mais participando de projetos de pesquisa em diversas áreas, trabalhando como bolsista de iniciação científica. Você pode também atuar em outros projetos, como monitoria, auxiliando seus colegas naquelas disciplinas que você gosta e domina, como também no da contribuindo para a formação dos alunos do curso.